Mas uma coisa que a gente tem de característica no nosso trabalho é reaproveitar. Então a gente tenta reaproveitar o máximo de tudo que for possível. Às vezes a gente perde um pouco para reaproveitar uma determinada material, uma determinada coisa que se tem. Eu tenho uma paranoia com lixo, então... Tá aqui, eu comprei uma casa que os caras iam aterrar, desmontei ela e montei e fiz um ateliê. Eles iam isso aqui, iam passar uma patrola e tchau. Né? Uh, tudo que tem aqui foi reaproveitado. Por exemplo, ali tem um boneco novo que ele é o Jesus. Ele foi feito a cabeça nova, mas eu já tirei os braços do, da índia e coloquei para fazer para ele. Já troquei, fiz uma mão nova. E assim você vai reaproveitando, as coisas vão ficando mais úteis, úteis. Então a gente sempre fez coisas para durar. Então, bonecos que vão durar muito tempo. E ao mesmo tempo também bonecos muito efêmeros. Muitos para aquele momento. Se a coisa ela é ela tem que ser feita rápida e ela é descartável, a gente faz um... Se não dá para aproveitar nada do que se tem, a gente produz uma coisa descartável. Para poder cobrar um preço acessível. <risos> Né? mas se não, não, né? mas, mas tem coisas, por exemplo, que não tem como ser descartáveis, tipo aquele povo um povo de 5 metros de altura, você sair do zero, sentado aqui nessa mesa para entregar ele em 5 dias, sabe, não é assim que se faz, tem que saber ter muitos contatos, senão você não faz, entende, e não faz nem em 40 dias, de Jirai em cima, si, né? mas tinha oito pessoas construindo esse povo da noite para o dia. Apareceu assim na hora, tchau, vamos lá, vem você, você, você, você, você, e pum, aconteceu, né, mas, é... como é que eu vou dizer, o desperdício é muito grande, pensa num formato assim de carnaval, entre Todas as escolas que têm, todas as empresas que de alguma forma fazem alguma publicidade em cima daquela edição, quanto lixo é produzido? Só nas sobras de folders, naquela rebarba do que você vai cortar para distribuir um folder. Agora, durante o carnaval, a pizza é R$ 25,90. Né? e isso você vê, ir para o outro gente, lado, as embalagens, gente. e aí até chegar lá no, no top, que é as escolas de samba, o desfile, não. tudo isso... Louco, então. É muito lixo. De alguma forma, tem que se reaproveitar boa parte disso, você pode me ajudar. até porque não existe Sim. fora do planeta. Ah, eu botei tem fora. Fora para onde? Hum. Ele não sai da planeta Terra, ele não tá fora. Ele tá fora do campo de visão. Mas ele permanecerá ali. Até ele se decompôs. Quanto vai demorar isso? Então acho que é isso. Não, hoje o cara tem uma camisa, rasgou um botão e já fora. No nosso tempo todo mundo costurava tal. Sei lá, mas tá mudando também. Depois de um continente boiando, acho que alguém vai ter que se dar conta e dizer, olha. Gente, já tem um continente lá morrendo de plástico, oceano já ser, tem, amor. vamos se dar conta, né? Então, é um trabalho de formiga, mas é um trabalho de, de consciência, de semear na mente das crianças, na mente dos adultos, na minha própria mente, que quando eu vejo, eu estou repetindo também esses mesmos hábitos. né Então... Essas coisas. Uhum. Aqui, tudo que tem aqui. Isso aqui, ó uma mulher fechou uma loja e sobrou esse papel. É um papel super bom né? para pintura, para tudo. Grosso. Até para fazer um papel machê, deve ficar um papel machê excelente. Está aí. Eu não trabalho com papel. Mas alguma coisa ele vai servir. Tenho certeza. Né? E assim vai. Mas tem que cuidar, que às vezes você se torna meio acumulador. E... Aí a minha filha mais velha que diz, pai, tu tá ficando um acumulador, né? Aí eu comecei a compartilhar todo esse material, porque esse material todo que tá aqui não é para o Grupo Sorrindo, para mim, é para qualquer um dos meus amigos que precisar de um bloco de isopor, não compra, vai lá em casa e pega, porque eu tenho um monte lá em casa. E assim, esse compartilhar que o material tem sido diluído nos últimos anos. Né? Porque a gente produz pouco, as nossas produções são pequenas, nossos bonecos são pequenos Eu parei de dar oficina, que era onde esse material ia muito rápido E é isso, então está meio parado assim nesse momento Mas já foi feito muito aí Já saiu alguma caminhonete carregada aqui de casa de, de coisas de tora, de fogueira e pedra que tinha falsa aí, meu Deus teve um amigo que fez quatro cargas, né? Porque eram muito perfeitas, muito lindas para jogar fora. E pedra, quem trabalha com cenografia, cara, pelo menos umas três vezes por ano vai precisar de pedra, pedra falsa, pedra, flor, entendeu? E eu como não tinha guardar com qualidade, então vai, foi. Eu acho que isso assim. Mas esse é o um padrão, né? É um o padrão do, dessa sociedade, então... Não dá pra tu também querer achar que a tua maneira é correta de viver, né? Ela é correta pra ti. Se tu te sentir bem assim, é isso que vale. O resto, o resto, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Cada um está no seu caminho e todos chegaremos, isso que é o mais tranquilizante.